Amigos queridos, eu e a Madalena estamos saindo de viagem, inaugural, por assim dizer, o nosso novo veículo que o Senhor Deus nos deu, estamos saindo para Minas Gerais e teremos fazer uma viagem abençoada como sempre e na medida do possível vamos registrando para vocês, tá bom? Vamos lá. E a gente não vai gravar toda a viagem, mas. Colocaram o semáforo aqui, gente. Foi antes, muito bom. É antes, não tinha. Era uma zica. Agora não, agora tá bom. Demora um pouquinho, mas pelo menos vai todo mundo sossegado. É, fez um mercado novo aqui na esquerda. É agora, nós temos um açúcar. mercado chamado Pão de Açúcar. Chico, no último, não sei se é bom de preço, mas já inaugurou. Eu fico admirado, pessoal. Esse mercado foi erguido em três meses dele ali ó, ah não dá pra vocês verem, mas vou virar que vocês veem, vai lá. vai lá, tá vendo lá, três meses, a ah, já ergueu, quem é. tem dinheiro faz dinheiro né, essa é a verdade ou álcool ou gasolina né agora temos que nos acostumar abastecendo o diesel é diferente valor é diferente tudo é diferente mas vamos nos acostumando né aos pouquinhos a gente vai acostumando vai o jeito e vamos a, vamos é nos é? acostumando com o carro Vagazinho, a gente chega lá. Pedagem é igual? Pedagem é igual. É, pedagem é igual porque... Não vai, não vai ter diferença nenhuma. Mesmo sendo esse carro aqui. Não tem é. diferença. Choveu bastante aqui, ó. Caiu uma água boa aqui, viu? Olha! Que eu tenho observado muito com a Madalena Gente Olha, sinceramente, viu Muita gente no celular Muita gente dirigindo no celular É, carro, é carreteiro É carro pequeno Meu pai do céu O que está acontecendo E teve um O povo não está se dominando Não, teve um senhor Esses dias atrás Que ele trabalha em São Paulo naquela parte de, de, de, de cadáveres lá, existe o um nome certo para isso aí IML. IML, exatamente IML, ele falou que ele trabalhou trabalhou não, trabalha ainda acho que mais ou menos 30 anos no IML e que depois do celular, do advento do celular aumentou em ele falou assim, ó, oh, vocês podem duvidar aumentou em 50% Número de mortes Aí ele falou assim Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão encontrar Ele falou, eu garanto que 50% que aumentou É devido ao celular aí, Meu Deus, não dá pra dirigir Olhando celular, gente, não tem condição Meu Deus amado Se empurrar só o cara que tá com o celular na mão Ainda vai lá, mas ele acaba colocando Mais gente no meio, aí não tá certo Acaba que Explica pessoas inocentes é. Pais, família, né? É. Estão saindo do serviço Ou indo trabalhar Famílias, né? Que às vezes, vão passear Como a gente tá indo Eu dirijo Eu até comentei já no canal Eu dirijo desde 79 E pela graça de Deus eu nunca fui motivo de nenhum acidente Eu já me envolvi com um acidente Que outras pessoas confundiram Por exemplo, era pare para pessoa A pessoa achou que era a mão dela normal A mulher era de São Paulo Cidade do interior ela não percebeu que era pare para ela E cortou a frente do meu carro e bati no meio Sem... Sem nada assim que ia assim se ofender o meu corpo ou o corpo dela Só mesmo os materiais. E é desses um rapaz me fechou também aqui na cidade. E eu, para não bater, não bater minha moto no carro dele, eu tive que frear. Como é frear disco, eu tenho um, um capote, mas que é um pouquinho o pé, mas que um pouco o braço. Mas não foi não fui eu que fui o causador do, do, do acidente. Aí o que, que acontece? A pessoa muitas vezes. Num celular, ela não tem tempo de, de raciocinar, ou é o celular ou é o volante, mas 90% é o celular e é pronto. Eu não quero pagar moral pra ninguém, gente, longe de mim tal coisa porque eu sou pecador e erro tanto quanto as pessoas, de, de, de, de qualquer parte do mundo, mas eu, que eu não concordo, eu não concordo. Nós estamos pegando uma outra rodovia que está passando ao lado de uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal E aqui o tempo está fechando para chuva e já choveu ali na frente, ó, dá para poder ver agradecer de coração a todos os inscritos do canal que nós é, esses três últimos meses não fomos muito felizes com as postagens dos nossos vídeos porque nós ficamos sem carro, aguardando esse carro aqui, então vocês compreendem mas agora que Deus já nos agraciou com ele, queremos colocar mais vídeo no, no canal se Deus quiser e aí eu quero agradecer a todos vocês. E se eu citar nome aqui eu vou pecar porque são quase 180 mil já. Aliás, desculpa. Quem, quem dera aí? Quem dera? 78 mil quero dizer? Quase 80, né? É, quase 80 quis dizer. Então são, são pessoas que têm vindo, se inscrevido no canal, tem. É, indicado no nosso canal a poucas pessoas, agora mesmo o rapaz ali vai se inscrever, que conversou com a gente, então nós queremos agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a cada um, inclusive os visitantes também, que nesse momento... Primeiramente, o nosso Deus que nos dá todas essas bênçãos que ele nos dá e depois os inscritos, Sim. os visitantes do canal. Meus amigos queridos, mas nós pegamos um tempo ali agora de chuva. E não deu nem para gravar nada. É, não deu para gravar. A entrada de um de dos limites. motivos, sabe o que foi? Muito barulho né? da, da água caindo sobre o carro. Motor também, motor forte também, gera um barulho muito alto. Até a Maria falou assim, não vai gravar? Não é, mas não vai adiantar nada, né? O pessoal vai ver só chuva, chuva, chuva. E nada mais. Agora nós parou de chover, o tempo tá deu uma melhoradinha. E daqui a pouco estamos saindo daqui da cidade de Santa Rita de Caldas nós acabamos de passar, já estamos pegando um asfalto melhor do que esse, um asfalto mais lisinho, que é o asfalto que vem de Pouso Alegre e vai para a cidade de Poço de Caldas. Ah, aqui, a Michelle aqui também, ó, deram uma arrumada boa aí. Olha só, pena que o tempo não está bom para gravar, quando. conta da... Ah, já vai escurecendo, vocês um pouquinho, né, bem? Sim, quase 7 horas Quase 7 horas já Mas pensa numa viagem agradável, gente Nós estávamos atrás de uma carreta ali E é desce, sobe, sobe, desce Curva, curva, curva E buraco, e mais buraco Olha, mas andamos ali até 20 por hora 30 por hora Até que deu um Um forguinho, aí eu consegui passar Com muito cuidado, né? Agora esse asfalto aqui que vocês estão vendo já é um asfalto melhor, mais lisinho, que vai para Pouso Alegre, sentido Pouso Alegre, Congonhal. Aí sobe para Alfenas, mas esse asfalto vai para Pouso Alegre, quando chegar em Pouso Alegre tem que pegar outro caminho para Alfenas. A viagem está é sendo muito boa, graças a Deus, muito boa. E é aí Gente!